da cidadãs Skate Poppers, eu sou a Juliana Costa e está começando mais um Universo K. Hoje eu vou falar com vocês sobre os primeiros grupos que fizeram sucesso com o lançamento das Big Tree. Iniciando, vamos falar da SM Entertainment, criada pelo empresário Lee Soman. Soman, que ficou por muitos anos estudando o sistema da MTV, demorou um tempo para poder pegar o jeito do grupo certo fazer sucesso. E ele conseguiu fazer isso em 1996, quando ele lançou o trio masculino H.O.T, conhecido como High Five of Teenagers. Um ano depois, em 1997, ele lançou o primeiro trio feminino, o S.E.S. E em 1998, Lee resolveu debutar o Shin um grupo com seis membros que continua ativo até hoje sem nenhuma alteração. Esse é um recorde que o grupo detém, consta ele no Guinness Book. Em 1999, o duo Flight the Sky com Brian Joo e Hwang Hui, ficou conhecido como a primeira dupla sul-coreana trabalharem com o estilo de R&B. Já a LD Entertainment, criada pelo ex-membro do Celtic and the Boys, o Yang Hyo Suk, em parceria com seu Dong irmão mais novo, Yang Min Suk, é uma empresa mais focada no hip hop. E ele lançou a sua primeira dupla, Jin Nooseng, em 1997, e em 1998 ele decidiu lançar o seu primeiro grupo, o 1TYM. A JYP Entertainment, inicialmente foi lançada com o nome de Home Planning Corporation, pelo cantor, compositor, empresário e uma caralhada com Ele que sempre foi artista, continua com a sua carreira até hoje. A JYP foi responsável pelo lançamento do grupo Idol, g -O -D. foi uma febre naquela época, e outro grupo que continua ativo até hoje. Alguns membros foram para a carreira solo, mas de vez em quando eles fazem uma reunião para relembrar os bons momentos. Em 2002, Rain entrou para a JYP e lançou seus primeiros álbuns através da empresa, conseguindo alcançar um grande sucesso no país. Diferente das outras empresas, a JYP não lança um grande volume de artistas. Então ela sempre prefere lançar artistas para apostar no sucesso. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido uma, duas, três coisas ou até mais coisas comigo aqui hoje. Obrigada por terem assistido. Vejo vocês no próximo vídeo. Anhã!